Dois, três, quatro. Eu já tentei mudar os erros que me fazem regredir e pra continuar. Eu tive que abrir mão do que me faz feliz. E a certeza da incerteza é o que me faz sentir. Que eu corro contra o tempo e o tempo contra mim. Eu tenho que encontrar uma saída. Pra viver Sem medo de errar E o que passou, passou Não tem mais espaço aqui Dentro de mim